Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre a matriz de desenho didático. A matriz tem dois objetivos super importantes. O primeiro objetivo é ajudar você, professor especialista, a enxergar a relação entre objetivos de aprendizagem, conteúdos, estratégias de interação e avaliação da aprendizagem em cada um dos módulos. E para nós, da equipe multidisciplinar, esse documento é super importante para a construção da trilha de aprendizagem lá no AVA UFMS. Então, vamos lá para o template que eu vou te mostrar como funciona. Esse aqui é o modelo da matriz de desenho didático e você pode preencher de forma gradativa na medida em que você for elaborando os demais documentos do nosso roteiro de planejamento. Aqui você vai colocar o nome da disciplina, o nome completo do professor especialista o link para o plano de ensino, o link para o cronograma aqui no cabeçalho. Lembrando que esse link você vai copiar lá da sua pasta. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o link do plano de ensino. Vou clicar aqui no link, vou copiar e vou dar um CTRL V aqui. Ele vai pedir para substituir pelo nome. Eu vou substituir. A mesma coisa eu vou fazer com o cronograma. Pego aqui o link copiar, e coloco aqui o link do cronograma também. E aqui eu vou preencher as informações em cada um dos módulos, vou colocar aqui o título do módulo, 17 horas é padrão por módulo, o objetivo do primeiro módulo, aqui eu vou relacionar quais são as leituras obrigatórias e complementares, e também relacionar os links das videoaulas, eu posso copiar e colar lá do cronograma. Então, tudo que a gente vai colocar aqui, vocês já organizaram em outro lugar, e a gente vai agregar todas as informações do planejamento nessa matriz. Então, você já elaborou o plano de ensino, é só copiar os módulos e objetivos para cá, você já elaborou o cronograma, você vai copiar aqui as leituras e videoaulas para cá, você elaborou o fórum de discussão, você vai colocar o link do fórum aqui, tá? Copia aqui o link do fórum, pega o link do, da sua pasta, copiar, seleciona aqui esse textinho, clica no link, Ctrl V, aplicar. Atividade de checkout, você vai selecionar o tipo de atividade que você escolheu para o módulo 1 e vai colocar o link do planejamento aqui. Esses links eles vão se repetir em, todos, em todas as linhas tá? dos módulos, porque é um planejamento para cada disciplina. E aqui o link do banco de questões. Então, você vai preencher isso para o módulo 1, para o 2, para o 3 e para o 4. Logo abaixo do quadro da matriz de desenho didático, você vai indicar os links para a curadoria de recursos no Padlet. Para cada disciplina, nós organizamos uma curadoria de recursos extras com materiais que não estão relacionados aqui no cronograma de leituras e videoaulas obrigatórios e que podem servir de apoio para os estudantes que quiserem aprofundar os estudos ou conhecer mais elementos relacionados a cada um dos módulos trabalhados nessa disciplina. Então, os tipos de materiais que podem constar nessa curadoria. São vídeos, videoaulas, slides, materiais interativos, podcasts, e-books, artigos científicos, documentos, reportagens, sites, guias, relatórios de pesquisa e qualquer outro material que possa ser disponibilizado em formato de link. Nós não podemos armazenar nenhum material nesse mural do Padlet, apenas links, tudo que você puder relacionar aqui, é importante para a gente compor a curadoria. E se você tiver ainda um material extra que não se encaixa dentro especificamente dentro de um dos módulos, você vai relacionar aqui abaixo da expressão extras, ok? Lembrando mais uma vez que a matriz é o documento de base para a organização do AVA da disciplina. Então, todas essas informações são extremamente importantes. Essa curadoria de recursos fica disponível. No primeiro tópico de cada disciplina, o estudante vai clicar aqui nesse link, Curadoria de Recursos Digitais da disciplina, e vai ter acesso a esse mural no Padlet, que está organizado por módulos. Por isso é muito importante que vocês organizem os conteúdos por módulo, logo abaixo do quadro da matriz. E aqui nós temos também alguns materiais extras, que não necessariamente... É, dizem respeito aos módulos específicos que foram elencados na disciplina, mas que de alguma forma fazem relação com a temática geral da disciplina. Essa curadoria ela fica disponível para o estudante, mesmo depois que ele termine de cursar a disciplina, todo o material fica organizado aqui e ele pode retornar e acessar esses conteúdos sempre que desejar. Resumindo, o único trabalho extra que você vai ter Dentro desse documento da matriz de desenho didático é a relação dos materiais, dos recursos para a curadoria no Padlet. O quadro ele vai ser constituído com os elementos que você já elaborou, a gente só vai agregar dentro desse quadro as informações sobre os demais documentos e você vai conseguir entender e também dimensionar é a quantidade de leituras, de videoaulas e de atividades, de propostas de atividades que você fez em cada um dos módulos e em algum momento você pode perceber a necessidade de mudar algum elemento do planejamento com base nesse panorama que a matriz vai te dar. Se você perceber que tem alguma informação faltando ou tiver alguma dúvida que você não encontre no nosso template, ou no Guia de Professor Especialista, você pode entrar em contato com a equipe multidisciplinar.